Vou quer ver? Ai, nós é dois. <risos> Calma, menina, você tá me dando beijo. Ai, que existe. É, e ela é, <risos> é dengozinha, Dengosa, e sabe belezinha ela. Outro dia tava dando o carro do rapaz pra ir embora. Foi para não levar ela, não. Tem dó, eu quero ver Mas ele levar mesmo? Ia levar, porque ela tava ali, eu acho que ele achou que era abandonado, né? Ah, tá. Hum. Tem isso aqui. Bom, pessoal, querido... Amigos, aqui nós estamos com a Janaína mais uma vez. Oi, galera! Oh, Vocês já conhecem bem? a Janaína? Pede para gravar sempre com ela e estamos aqui. <risos> Graças a Deus. Amém, digo eu. Estamos reunidos aqui, nós amigos, né? Olha aí, galera! A nova integrante da família. É, olha lá, lá. Bonitinha. <risos> a prenda. É. E ela tá querendo puxar ali o pé da, da Madalena, ó. Ela fica Ai, brincando. Meu, já mordiscou, meu pé. mordiscou o pé da Madalena. E ó. aí, nós estamos aqui agora mais uma vez, ó deixando na casa da Janaína, que é uma pessoa oh. de confiança. E é que daí suprir. a Janaína sabe o que fazer com as que que doações que nós trazemos de lá do estado de São Paulo. Não canso de dizer que nós somos um grupo agora. Nós começamos eu e Madalena somente. No fim, Deus nos fez um grupo. Nós somos em torno de oito pessoas agora nos ajudando. E a Janaína está aqui, Janaína. Então você vai pegar toda essa mercadoria uhum. e a confiança que a gente sempre teve em você continua e você vê aquilo que vai te servir e vai ver as outras pessoas para quem você também vai. Com certeza, eu é que serve para mim eu tiro e agradeço seu de coração. Pra mim é muito útil, eu adoro porque você sabe aqui a renda nossa tá muito baixa e não serve muito. O não, que não serve pra mim, eu tô passando pro próximo, igual o meu, meus parentes lá nos campos, né? Que tem um vídeo aí do canal do Cícero Adélio. Então, eu trouxe, eu trouxe coisa pra eles aqui, ó. Então, ó, o bebê ó assim da Camires Tá pra nascer um bebê lá, tá? Ligou pra, pra Madalena e ela me pediu o um número do WhatsApp e eu, eu com muita sabedoria, falei, eu vou passar porque já conhece, sabe que é gente boa. Porque ela queria falar da roupinha do bebê, que ela não isso, tem. Exato. E já que nós estamos fazendo esse trabalho bonito, vocês trazem pra mim, eu distribuo. Eu, quando eu ganho, eu que não serve pra mim, eu passo pra quem serve, eu agradeço, viu, Cícero? Não tem? Mesmo não pra mim tem que de agradecer, coração. não. Não tem que agradecer, não. De a, gente a gente faz com o maior amor do mundo mesmo. Olha só, vai vestir uma, as crianças. Vai. Tem bonequinha pra as crianças brincar. Tem. Foi, foi, até, que... foi até bom você falar. Olha ali pra ver bonequinha, ó. Tem bonequinhos aqui, ó. Que belezinha, ó. É, Foram... Isso aí é pra. A menininha da. Vamos mostrar a bonequinha? Olha que bonitinho. É. Tá vendo? Dá pra ela brincar, ó. E pra filhinha da Tamiris e o filhinho dela. E olha que monte de brinquedinho, gente. Isso aqui alegra é a vida de uma criança, olha. Que não tem, sabe? Eles não têm condição, porque eu fiquei sabendo e tô muito triste com isso, que eles. O brócolis deles lá, hum. acabou que eles... <risos> Olha, você vê tem frelo <risos> Eu vou falar a verdade, viu? Ela tá brincando ela com as coisas ali, Ela foi as coisas ali, ela é criança ainda. O brócolis deles lá, o brócolis de comer, eles tiveram que jogar a maior parte fora. Ah, porque meu. deu uma praga lá e eles não conseguiram nem colher. Sabe, eu vou levar vocês lá, o Adélio vai contar a história certinho. Então, eu queria inclusive que você deixasse as roupas, que eu queria ter a oportunidade de ir lá entregar. Só vou deixar aí pra descarregar Sim. mais o carro, sabe? Com certeza, porque... nós vamos lá. Mas eu queria ir lá. Mas você quer não, você vai, você vai conseguir. Se Deus quiser. Deus. Nós vamos lá visitar, pra nós é uma bênção. Ah, daqui... Só tô um pouco preocupado ah, esse... com o caminho, se dá pra gente ir lá com esse carro. Hum, dá, porque é pelo outro caminho que o Josué foi, tá muito bom, viu? Esse aqui não é, é. detonar, não, tá? É <risos> o vidrinho que eu fiz, eu ia trazer da outra vez, aí eu, eu esqueci. Cadê? Que, que, que, que <risos> é, Mostra ah, o vidrinho. Deixa eu ver. Não, vai, é, não é panetone. <risos> eu falei, se assim, eu tô ganhando panetone já, que benção. É o vidro. Tá deu vidro. coincidência de ser de Natal, né? Vamos ver o que, que é do vidro, gente. Agora até eu tô curiosa. Vamos lá. Isso, é tratando Badalena. da Madalena. É lindo. Olha a Badalena, ajuda Ai, aí, eu, é Madalena, ajuda aí a Madalena. Não é pra você deitar, não. <risos> ajuda aí a Madalena, que ela fala. Olha. Fazendo arte né, né? arte, né? É galera, vamos dá uma olhada, ver. Dá uma olhada ele pera aqui só. Eu não aguento lá, essas coisas, ó. ó <risos> oh, oh, Dá uma olhada. ele enroscou, enroscou a cabeça lá, ó, tá enroscada. Meu Deus! <risos> Mas que arte que você <risos> tá fazendo aqui? Gente, olha que mimo isso, galera. Tem coisa mais fofa que isso. Isso aqui vale mais que um milhão pra mim. É muito lindo você aqui, Madalena. Olha isso, galera. Que fofo. Ah, Madalena, só podia ser você mesmo, viu? Vai colocar um bombom, uma bala da em cima outra da outra vez, mesa. Madalena esqueceu lá, sabe? Meu Deus, obrigada, Madalena. Ah, que lindo. Madalena acabou esquecendo, mas tava guardado de qualquer maneira. Ah, tenho... Presente. Um batimão dentro. Nossa. Sabe o que é batimão, né? Ah, Que legal. O que é batimão? Me explica. Uma toalhinha de enxugar mão. Ah, uma toalhinha. O marido não enxugar mão no pano de prato. Hum. Essa daqui. Você pendura lá e... Vai pra minha não. cozinha, vai pra nossa cozinha esse êxtaro. Deixa eu gravar isso aqui que eu não aguenta Ó. Essas coisas aqui não. Ó. Mas você, você não é mais folgada tá que é uma só, né? Ó. Comer a mão. Ai, Ai, que sossego. Você viu, isso. Se tem pra ela. Ah, tô muito feliz. Eu o Madalena, o presente tanto, viu? Tira o batimão e mostra pra nós. Vamos. Só você abrir aí. Aí você é vai bom. tirar o batimão. Meu aí, ó. Deus. Deus. Você vai pendurar quando o Josué lava a mão, para não usar o seu pano de cozinha. Olha que delicado. Tem que fazer igual galera. eu, vi só usar só batimão. Lá em casa eu só uso batimão. Que legal. O Josué vai amar. Para enxugar a mão. eles lavam a mão, né? Ele quer jogar no pão de É, vai próprio, no pano. Né? não pode fazer uma coisa dessas com as mulheres, pode. né, gente? Não pode, né? Mas eles não têm noção, né? E fala, e fica não. bem bravo. Agora pendura lá e fala aqui, ó. Isso aqui é para você. Isso aqui é a mão, ó. Ô marada, vamos lavar a mão aí, ó. E o potinho né, vai encher de doce. Oh. Pode chegar as crianças, ainda assim <risos> pra dar. <risos> e lá, Madalena? Aqui, ó, trouxe essa bolsa pra você levar pra roça, pra você pôr as coisas. Ai, que legal! Mas tem esses negócios que eu tinha prometido pra você, lembra? Dos macramê? Lembro, então, meu abre. Deus! Deixa eu ver. Espere, esse é por cair. É tá Sebastião. de olho, né? Esse é do Sebastião. Bota naquela caixa ali, Janaina. ó. Ali dentro do carro, dentro do carro ali, ó. Aqui? É, bota aí. Não, Madalena, bota pra um... Pra eu mostrar os macramê. Olha, galera. Você isso tá é, uma, é uma, um macramê... Você tá indo pra Madalena. Pra você, você colocar no alto e botar o celular pra carregar e deixar o celular descansar aqui, ó. Veja isso, galera. Que coisa da, mais fofa. Dá ponta. pra colocar a planta, mas nesse caso não é pra planta, não. <risos> Põe você o vai... celular que fica sossegado. Cabe é, dois cabe até, Cabe dois ó. aí. Cabe dois. E tem mais, Cícero? Peraí. Vou mostrar. Porta celular pra carregar. Olha aqui, o suporte de vaso. Esse aqui é pro Sebastião. Se eu posso com ela. Olha. Digamos aqui o ai a é prendada, quer ver? Olha isso. Isso que já fofo. é para colocar ao contrário, né? Assim. É, assim, é. Pendura-se o vasinho, né? Aí de no flor no meio. No meio. É, no meio. Tá, aí eu já plantei ele, vai dar certinho aqui. Vai dar certo. <risos> Nossa, que ficou lindo, hein, Madalena? Olha, tem outra sacola aqui que eu vou levar. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Oh, ah, meu Deus, a minha Vai levar pra casa do Amêndio. Certo? E daqui as coisas ali? Tem mais um pouquinho de coisa guardada ali para não levar, né? Tem, né? Ó, oh, esse daqui também, Estou oh, folgada. Ofogada. É pra pra camindes oh, nasceu bebezinho, hein? Nasceu Ah, já tá mordendo. Socorro, socorro, já tá mordendo. O que tá, tá mordendo? Nossa. É, que ela gosta de brincar, né, Bem? Tudo Essa daqui, que... é, ela ela é bebê ainda, tudo Cícero. For, tudo que for pra brincar, ela vai brincar. Ela quer brincar. Ó, agora tem essas três aqui que eu vou deixar lá no seu Sebastião, Cícero. Aí o resto é a nossa... Aquele esposa. carro ali, pessoal, ó, é de visitante, ó. A Janaína tá com visitante aqui. Minha irmã, Aí, a irmã, minha querida Mandela. irmã Célia. É. É, eu gostaria que vocês gravassem ela sim, porque ela vai amar. A, a visita dela é a gente aqui, né? Ela visitando nós. Nossa. E eles tiveram a honra aí de conhecer minha irmã, gente. Porque ela é muito, muito gente boa, sabe? Eu amo ela de coração. E vocês dois vão gostar muito dela também. Certeza, absoluta Ela tem um coração no peito que não é dela. Ela ajuda é. muitas pessoas também. Isso é bom. Ó, oh, tem até aqui que o xixi trouxe pra mandar. Ei, ah, essa daí vai... Ai, que beleza. Essa, essa é uma dela, só que é. eu tenho mais... Vai ficar pro nosso celular. Mas por conta de, de chuva, por conta de umas, algumas coisinhas, eu não consegui achar. Aí, galera, eu tô babando vidro, ó. <risos> que lindinho, que fofo. Aqui, né? Isso aí, Madalena, vai pra onde? Agora, é pra casa do Adélio, pra... Ó, e né? nós temos que guardar lá, porque vem vendo chuva. Isso é. aqui eu tô um presentinho pro Kaique, ó. Ah, eu daí você entregar pra, pra ele. Pega pra ele vai aí, Kaique, ele gosta de é o Manuel de pertinho? <risos> você fica muito em cima da câmera. Aí, galera, vou levar para minha cozinha, ó. Vai lá. porque eu não vou levar para lá, vou levar para dentro. leva aquele lá pra dentro, dentro, que eu... eu levo... Pessoal, eu estou aqui mais uma vez na casa do Josué, da Janaína, e hoje o Josué disse para mim assim que está com um pouco de vergonha de me contar uma história que aconteceu com ele. Eu falei, então me dá o um endereço, que eu vou lá buscar um pouco de vergonha para mim também, que eu estou precisando. Josué, vamos lá, você estava falando para mim... Que nesse tempo que nós ficamos sem nos ver, aconteceu algo com você. O que que aconteceu? Fala pra mim. Aí eu tava cortando uma, uma tábua ali e a camisa muito banda Camisa? Uma camisona larga. Larga, ah. Pegou e, e puxou. Cusco um da maquita, puxou e, e me trouxe na barriga. Deu um tar na barriga. Meu Deus, então foi isso, é. Aí eu cheguei lá no hospital o médico falou assim, Josué. Você teve sorte de varar pra dentro, né? Eu, ia, eu deitava na, na, na, naquela mesa, naquela cama, e eu falei: Doutor, eu vou, vou, vou falar a verdade pra você. Não foi sorte, não, sempre foi Deus. Foi uhum. Eu falei assim: Foi Deus mesmo, que se fosse qualquer outro tinha varado pra dentro. E o seu não varou, faltou só um, uma capinha. Uma, uma capinha que tem lá por dentro, lá pra chegar o recado pra dentro. Ai meu Deus do céu! <risos> e quando você viu, José, é Assim, no momento que você viu? liga no momento ali, ou seja, no momento ali, e eu não, não apavorei não Entendeu? Eu não favorei não porque, como eu se diz, eu sempre carrega Deus comigo, entendeu? Então, aconteceu ali, só tampei Levei a mão, tampei assim, ó, cortei a, a camisa que rascou na, na, na serra uh -huh. Enrolou, né? Enrolou, enrolou? Roscou, é. e Cortei, tirei e levei o um pedaço de pão também, assim eu cair você lá e eu falo também que eu mostrei a, a barriga, mas não falo que foi muito grave, não, para não citar ela, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu fui ver, ah, o mundo caiu. Lógico que caiu, <risos> meu ficou. Deus do céu. <risos> Olha, eu que vi agora, já, já <risos> me deu um negócio, por conta de, de ver o... Não, mas agora, porque a farou, né? Rapaz, toma cuidado, filho O de Deus. Oito com onze dias. Deus se livrou já de deu uma... deu oito pontos. Então, aí, ó. Um. Eu falei, eu tava brincando com você falando que cesárea não ia ser feito desse jeito, com o <risos> Zé, com Maquita. Cuidado, rapaz, pelo amor de Deus. A nossa amizade vai ser durável por muitos e muitos não anos, bom, faz é não faz isso não. A pessoa tem que tomar te cuidado, porque vai machucar. Não, eu sei que você é cuidadoso, você sempre foi cuidadoso. Só que você deu um. né, você, você esqueceu do detalhe da camiseta. Então, mas só que não gosto de da camiseta mesmo, né? não sei, parece que. não sei. É um negócio que era pra acontecer mesmo, certo, né? É. Bom, então tá aí, gente, não faça o que o José fez, viu? Quando for usar uma serra maquita, tome cuidado, porque Deus livrou ele. De, de, de Deus me livre e guarde, de fazer uma. Livrou. É. Livrou eu mesmo. Ainda bem. E eu que na hora, que tem que ter com medo de, de oiago? Mas, nossa, eu não tô gado, claro, certo? Eu sei que a gente só tá pensa mal na só hora. Só pensa, é, né? só pensa coisas assim. Eu ia que... embora assim, eu saio lavando minhas chinelas, <susurra> não tem assim, ó. Meu Deus do céu. Mas não foi nada Graça tão grave não assim, nada, não. Achei... Então eu vou colocar isso aqui lá no cantinho do, do vídeo para o pessoal ver e crer mais no Senhor Deus e fazer as coisas com mais atenção. Falou? Meus amigos do canal, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem souber, eu não conta para ninguém não. Tá vendo essa peça aqui? Eu estou conversando com o Josué, estou conversando com, com o cunhado dele. Cunhado? Cunhado, né? Cunhado. Cunhado dele. E peguei essa peça na mão, curioso que nem eu sou. Eu falei, ah, Josué, o que que vem a ser isso aqui? Aí ele falou pra mim, isso daqui, olha, eu vou dizer pra vocês, pra vocês poderem entender. Isso aqui é um, um pio, é um, um, um, um imitador de, de som de uma ave. Gente, olha, veja, dá pra soprar onde aqui, ó. Não tô vendo lugar nenhum pra soprar. Aí ele falou, sim, mas isso aqui não aprovou não, viu? Aí eu disse, mas como assim não aprovou? Porque não está no timbre correto, né? Na nota, por assim dizer, na nota que a gente ouve quando a ave canta. Falei, Josué, me explica isso aqui. Agora eu vou dar para ele. Segura lá, Josué. Agora mostra para nós como que isso funciona. Porque os que eu conheço a gente assopra. Esse aqui e vai... esse não assopra. Esse aqui não, aqui é pro nariz. Tá, agora vamos ver lá, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Então aí. E... E esse aqui é a mita, mita é mais aves, mas eu sei mitar, com é três, três aves. A pomba do ar, e o, a saracura três potes e a mãe de lua. A mãe de lua não né, é falha, é urutal. Urutal, né? Olha lá. Agora vamos ver a... a... Só não serviu, gente. que eu vendo, mas esse aqui não serviu. esse aqui estava jogado, aqui o Ciso, como ele é muito inteligente, ele falou, vamos, mal. Mas ele disse que tem lá dentro tem bom, lá dentro né? Tem ali dos bom. Vamos ver depois. Olha só, presta bem atenção nisso. É brincadeira, Agora, viu? Agora, será é que o transporte ela curta aí, por né fala curta d'água. É, Conheço isso? Aquela perninha fininha é, lá. Olha é a mãe de lua. Gente, isso é brincadeira uma coisa dessa. Rapaz, você é um artista, moço. <risos> Vou te falar uma verdade, hein. Olha, parabéns, viu, José? E isso eu... aí eu vou colocar mais uma vez. Sabe <risos> o que eu vou fazer? Eu vou abrir um eu vou abrir um, uma, vamos assim dizer assim um, um nichozinho lá no, <risos> meu, no meu canal para colocar só essas coisinhas. Eu, eu vou chamar isso de pérolas. Pérolas, porque <risos> é uma brincadeira uma coisa dessa. Aí você pega para nós lá então o, o bom? Vamos lá, eu vou desligar aqui para nós lá. <risos> bom, estamos aqui com o José mais uma vez. Ele está aqui agora nos apresentando as suas criações, né? Hum. Não sei onde você aprendeu, nem vou perguntar. Eu só quero dizer o seguinte: está de parabéns, rapaz. Olha, e ainda por cima caprichoso. Agora você mostra para nós aí. Esse aqui é. Esse aqui tá tudo bom. Esse aqui são é um bom. Hum. Esse aqui é de. Aquela ser... você deixou onde? Esse está aqui. Eu separei ah, ele. Assim separou para não para não confundir. Aqui ó. Ah, esse. Esse aqui, pessoal, ó, é para não confundir com os demais. O que que vem a ser isso aí dentro? Também, né? Isso é, aqui também é, só que isso aqui é outras coisas. Pomo juruti... Então, mas, mas é, ah, não, mas... É, Nhambu, é, rolinha, não, não. É, pomo juruti... Você vai vender isso aí, rapaz. Você vai vender, você sabe vai... como? Pelo correio. Jacu... Não, você vai vender pelo correio. Vamos lá, agora dá uma sessão de... Capivara... Uma sessão de... De, de, de... <risos> de demonstração para nós aqui. Você vai... Você vai... Você vai... Fazendo som e vai falando qual é o som, porque eu não sou tão então, bom que nem eu não sei. Esse aqui é do mesmo daquela hora, esse aqui é feito com madeira roxinha. Hum, mas deu trabalho fazer isso aqui. Esse daqui? É, madeira roxinha. Vai lá, vamos lá? Eu disse descarregou, certo. Usa o celular e depois você repassa o vídeo pra mim. Uhum. Já estou ó. Deu pra ver se você Não, não dá pra gravar. Agora eu te mando agora nessa parte. Mas igualzinho, ô oh, Madalena. Meu... Presta atenção aqui, ó. Você viu só? Presta atenção. Que, o que que ele fez? <risos> é igualzinho, daí. Você viu os que tinha diferença desse para aquele lá? Não, para mim não. Aqui é mais fino. Eu não sei, eu acho que. Ah, você vê? ah sim. Olá, Madalena. O outro, o que é mais. Madalena, não é só Madalena não. Olá, pessoal. Né? Olá, povo. É realmente. O tom, o timbre, né? Desse daí é. é... Puxa mais para ela mesmo. A cura precisa você ver mais grosso também, ó. Tá vendo, Madalena? escutando aí, ó. É <risos> diferente, né? E aí também você faz o urutal. O Viu esse aqui? Ah, mas. Tá testado e aprovado esse aqui, ó. Tudo bem, ó. Esses aqui, né? No mesmo tom. Isso é coisa. Cozinho tal. Tá, <risos> mas como pode, não? E esse daí aqui agora? Esse aqui é de, de. de jacu. Qual a madeira? Esse aqui é de é, guatambu. Gente, olha, vocês que estão agora vendo nesse momento. O puto é meu nome, esse aqui fiz Não, Fala a verdade, não dá gosto de ser amigo de um camarada desse? Vamos lá, vamos dar. Faz aquele teste. E essa só <risos> Mas que coisa. Esse aqui, esse aqui não dermelhei, tá nem... Tá, tá. tá fazendo ainda? Tá. Esse aqui. Ó. Juriti. Que é juritizinho. Você é um artista mesmo, viu? Você <risos> é um artista mesmo, viu? Isso também é gerutia. Esse aqui é de goiabeira. Goiabeira? É uma madeira é dura, não é? É dura. Madeira goiabeira. dura. Ele é mais grave, né? <risos> eu vou tentar pegar o máximo, não que pessoal vai... Eu vou tentar pegar o máximo, não que o pessoal vai... Ah, eu imagino! Bom, eu não sou nem capaz de fazer isso, né? Eu teria que ter um mestre pra me ensinar. Com certeza eu vou aprender. Né? Aqui é uma requinha. Uhum. Aquele de, de. Aqui é um d'água. Se é no barbante dá mais ainda. é você gosta de estar falando, até que eu tô vendo ele até parece que eu estou vendo ele olha só ainda faz ainda um torninho de madeira, dá é. um grau ainda hein quando eu vendo eu faço assim, ó, eu desenho até uma pomba uhum. põe o nome da pessoa se quiser que bem feitinho eu vendi muito, agora tem muito pouco o Figueiredo aí já pegou mas você não vendeu para fora por exemplo? Da... não, estou na região aqui mesmo. Codorninha. Vamos lá codorninha. Você vê o que, que a natureza faz quando você está em interação com ela, né? <risos> você interage com ela, nisso daí, ó. Isso também é. Rapaz do céu, eu catar um estilinho cheio de bolinha no, no, no emborná para caçar na roça, era tão gostoso, viu? Esse aqui hoje é o Inhambu. Ele é mais grave Ele mesmo. Ele é mais é? grave. É. Esse aqui é aquela, aquele, esse aqui é cedro, uh -huh. aquele né? aviãozinho né? fala, que é a repina. O Joãozinho? Sei, tô lembrado. Você, rapaz do céu! <risos> Vou falar pra você, viu? Tô me deliciando com esse negócio aqui, viu? Me torno criança ao mesmo tempo, viu? É, é, é. Ah, rapaz, você tem uns lados seus que eu precisava conhecer melhor, viu? Tem que mudar pra cá pra conhecer esses, esses lados lado, lado, lado, lado artísticos. Esse aqui é o que mais vende fosse pra vender, Esse é de lata. Esse aqui, esse de lata, mas tem de, de, madeira de também? PVC também. Ah, PVC também. Uhum. Esse aqui é o mais vende, esse aqui, esse aqui é de capivara. Ah, esse que é o famoso. Como é. pode, né? o quê? Capivara, Madalena. A capivara? É. O outro é uma coisa, viu? Aqueles vai gravar com você capivara? Esses são os açubis verdes? Oi? Os açubis verdes? Não entendi bem. Os açubis verdes? Ah, sim, é. Então eles sofrem, então não sei eu acho que ele latinha não tá sendo mais fácil, porque ele não dobra, né? Ou tá sujo? que É, é verdade, tava sujo mesmo. E lá vem, Prepara, prepara a arma é que tá subindo, hein? Subindo o um rio, hein? Tá. Tem mais Hummm. Agora, seu artista, me fala uma coisa. Como é que você começou com isso? Ah, meu interesse mesmo, eu gosto. Não, mas tudo bem, mas você aprendeu onde? Eu aprendi, eu aprendi no, no, no YouTube. E é, aprendeu é, e desenvolveu direitinho. Eu vi os caras fazendo lá e eu mesmo fiz do mesmo jeito. Ah, pá, eu tenho que mudar pra cá. <risos> Tem que vir pra cá. Olha aí, Agora, pessoal. Tá vendo que belezinha? Eu preciso a fazer esses aqui, ó. O ah, que se tem de bom aí? É esse que eu conheço. É esse que eu conheço. Esse, você precisa fazer fazer. É esse aqui, aqui que eu conheço. É complicadinho. Ó. Esse eu conheço. que eu falei pra você que eu conhecia. <risos> esse aqui era o do meu sogro. Verdade? Nossa, eu não, você não pode perder um desse, meu amigo. <risos> não pode perder um desse. Pela consideração e tudo mais. E também. Bom, bem trabalhado também, né? É, bem isso. isso aí tudo, é Messi que fez, né? É. Não viu que esse aqui é um... Não, não, não tô vendo muita diferença de Messi aí, para é Messi, maior... não. Esse aqui também é um mestre chamado Josué que fez, ué. Esse aqui, esse aqui é pra fazer esse aqui, tem que ser... Tem que ser ninja. Olha só! É. Gostou, Madalena? Gostei. Traz lá o estilingue e as bolinhas quando eu vou caçar. Meu Deus, que saudade do meu tempo de infância. Fiquei velho, gente. Esse aqui é o Uru. É o quê? É o Uru. Uru, não conheço o Uru por esse nome. o uru. Uru. Uru. Uru. Uru. Uru. Uru. Uru. uru. Não, o Uru. O que eu fiz aquela hora, esse aqui é o Uru Cruzeiro. É diferente, Madalena. O Uru tal é específico, o Uru. Tal. ninguém tem, só eu faço. Deixa eu ver o do eu Igualzinho no tal, Madalena. Top. Igualzinho. <risos> Peça atenção a ver que interessante que é. É um cantar triste. Triste, bem triste. <risos> bem triste. Olha, pessoal. É por isso que é bom ser amigo de quem a gente... Tem que se ligar em quem é inteligente. Porque se ligar em quem não tem essas criatividades não ajuda muito, não, hein? José, se você for vender uma peça dessa aí, quanto você está pedindo? Depende, depende do jeito que, Depende da madeira, né? Um de, um de roxinho mesmo, um de um gosto aqui assim, ó. Tem que ser no mínimo 50 conta. Porque dá muito trabalho fazer. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou colocar. Guardei esse, esse aqui de certo que é a madeira molinha. Uhum. Até 25 dá para fazer. Eu vou deixar o telefone do Josué aqui no, no para vocês aí. Vocês liguem para ele se quiser. Uhum. Aí ele correio como é que faz se vocês se interessarem. Que ele vai enviar para vocês porque agora a técnica do nariz aí que eu não entendi. <risos> Essa daí é que eu não entendi direito não. Mas eu vou tentar aprender. É facinho É, mais uma vez aqui pra vocês De primeira mão, hein? De primeira mão E virando a minha câmera pra cá Aqui tá a irmã da Janaína Oi, tudo bem? Olha lá, parece que é a Janaína, gente? Hã? É a irmã da Janaína Você e mora assim? em? Campinas. Campinas, São Paulo Perto da minha, da minha residência lá em Limeira somos... Então, dá um salve aí pro pessoal do canal Ei, Oi, galera, tudo bem? Olha lá Tá bom, gente? Seu nome? Célia. Célia, é um prazer, Célia. Prazer Vai vir. ser conhecida agora no canal do Cícero Ferreira. Eita, obrigada, Cícero. Imagina, obrigada, é um Madalena. prazer imenso. Prazer conhecer vocês, eu tava querendo muito isso. Nós também. Porque tá, do, tá, jeito, é do jeito né? que a Janaína fala de você, nós tínhamos que ir embora se encontrar, né, Bem? Sim. E deu certo hoje. Foi hoje. <risos> e aproveitando, eu vou virar pra cá, porque a Madalena não para também, né? Tá ali, ó. Mas ela tá fazendo o um macramê, mas olha só o que ela tá vendo lá para baixo, ó. ó. Olha a paisagem. Olha a paisagem, ó. E ela, começou, ela começou esse macramê, faz o quê? Uns 20 minutos, bem? menos. É um lado da madalena que poucos conhecem. Eu vendi muito esse aqui, E ela vem, faz o macramê. Depois, geralmente ela... Pega um, um vaso com uma flor e tal e... Ah, vou filmar sim, ela fez aquele lá hoje, ó. Hoje não, se fez em casa, né, Bem? Esse macramê aqui que a Madalena fez pra Janaína, ela teve a ideia de colocar uma tábuazinha né? e aqui serão colocados celulares pra carregar. É uma ideia que ela teve, eu ajudei ela a fazer aqui pra ficar algo diferente e prático. Vai instalar agora uma... Tomada ali, a Janaína coloca o telefone para carregar tá ali e usa no lugar do vaso, usa o produto. tabuzinho Eu vou tentar eu Bom, Galera, ele já trouxe a porta junto eu com a tomada. Uma tomadinha é, para colocar ali na madeira, que é a tomada de, de fixar fora. Aí coloca lá em cima, lá naquela, naquela madeira lá. Ó. Você né? ali Olha na isso, audital. que belezinha. Pronto. Vai carregar. Os eu celulares, cabem dois celulares ali. Eu tô tentando, né? Passar as pontas isso. Aí. Agora nós vamos colocar esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. É delicado, galera. É Cara, delicado, aqui que tá quebrando. Só que tem que ficar no centro, Jana. Peraí, eu vou erguer mais o tom. Tira a sua mão daqui. E esse tem que passar pra lá Eu seguro embaixo e você Vai. arruma A hora Vai. que você fala que pode descer Pode descer Pode. <risos> Olha isso, tava jogando fora, galera O coxo do Josué Tratado as criação ah, Ainda bem que você falou que ia tratar da criação Porque <risos> para que o, o curso do José Fica tá meio esquisito Não, ela deve tratar das criações Ele jogou fora e fez outro catei. Aí Madalena chega, faz o um macramê E a gente se uniu e, e deu o E colocou resultado. aí, ó, que belezinha aqui Pra ficar bem Reforçada Olha que coisa fofa oh, Aí galera, finalizou esse vídeo pra vocês Aí, é. ó. Caiu bastante, mas eu coloco aqui ó. E ela, ver ela ver. nasce Agora, dona Janaína, vamos pro bolo? Vamos bolo! Vamos <risos> tá lá? Vamos fazer um bolo de fubá. Peraí. É no vermelho mesmo, né? Beleza? Tá. A Janaína hoje vai com a irmã dela. Vamos de fubá, fazer galera! fazer um bolo de fubá. Tá, aí! Bate bem aí agora, Zana. O que, que você colocou aqui, irmão? Vem cá, Eu não. Eu, pra nós explicar a receita, né? Tá. Coloquei... Tem dois ovos, eu coloquei ovos de, ovos de Angola Ovos de Angola, Chico no último Um copo de óleo, né, Cé? Sim, menos de um copo, né? Pra é, ficar tão... menos de um copo, porque esse copo aqui é de plástico, galera A gente tá usando de plástico mesmo, ó É uma referência Uma só. referência E quanto de açúcar, Cé? Dois de açúcar Dois não de muito de açúcar Não muito seio. Ó, não é cheio. mais ou menos assim, ó, tá vendo a risca? Entendi de açúcar. Agora tem que bater bem aí, porque na, na, na verdade é notificador, mas o notificador é pequeno. Tá pequeno pra esse bolo. calma Opa. Foi bem devagar. Mas você vai mexer ele até dar o ponto. Sim, até nós misturar bem, né? Isso daqui, ó. No notificador é bem mais rápido, né? É, ah, com certeza. A gente vai guardar esse Já? Já? Galera, eu não sou muito boa em fazer bolo de fubá Porque uma vez eu fiz e eu tive uma decepção Ele não ficou, sabe, tão bom Mas agora minha irmã falou Ela tá aqui hoje, eu falei pra ela E o, o, o meu sobrinho Gustavo pediu um bolo de fubá Falei, vou ser sincera Eu não sei fazer, mas a sua avó faz o melhor bolo Que eu já comi na minha vida de fubá Então hoje ela vai me ensinar E deu certo do Cícero Ferreira gravar Ficou então, uma diferença, né? A gente tá fazendo sem ser no liquidificador. É, eu vou então, bater na sei. mão. Tá na mão mesmo. Na mão mesmo, certo? Antigamente não tinha, né? O é, liquidificador. Um é. O clima tá gostoso É, tá bem fresquinho. É. um bolinho com café e tá bom. Vamos tentar, é. né? Só mostra se ficar bom. Que até tá um hora de chuva ficaria Não, o liquidificador tá aqui, mas ele é pequeno, ó. Ele é pequeno. Uhum. Então a gente resolveu bater na mão mesmo, ó. Como nos velhos tempos, né? Como gente? nos velhos tempos. E Eu queria até assar no fogão a lenha, se der tempo de pôr a lenha. Seria tão bom, né? Então, né? Acho tipo... que não dá tempo de esquentar, dá? Ixi, ele demora bem para esquentar uma hora, viu? Mas só que depois que ele esquentar também, ele assusta. Não, inteiro. aí vai. O dia inteiro. Não, não tá, bom. Não, não tá bom, vamos acrescentar o leite Misturou bem, ó Olha, Isso, agora mexe bem devagar até o líquido, né? Aham uhum. Então vamos acrescentar esse A minha angola acabou de botar Eu já acabei de ir lá buscar o ovo <risos> E tem que deixar um, porque senão ela não bota mais Ah, o inglês, né? <risos> é, ela, ela bota sem ovos, a minha angola Carinha de pão Fermento esse, né? Mas peraí, ela bota sem ovos? Sem ovos. Em Quantidades ou bota sem ovos, sem ovo tá lá? Não, ela bota sem ovos em quantidade durante seis meses. Ah tá, em quantidade durante seis meses. Isso, depois ela para de botar. É muito ovo, hein? É. E ela bota, viu? Eu já puro 50 dela já. Ela é uma benção e ela bota no ninho. O que é difícil botar no ninho? Geralmente bota no lugar que ela escolhe. Elas são meio muito do mato, carisca, né? né? É, riscas, assim, é? selvagens né a tá dois se separando casa, dois dois e... copos de farinha de trigo Isso. certo agora eu posso misturar mais pois um. Hum. agora vamos vou... pegar essa aqui. e a madalena com os macramê os macramê eu essa e eu gravei ela no começo do macramê quando nós jogar no canal Lembrando, eu quero que vocês assistam o vídeo lá sementinho de alguma coisa, tá? Pode deixar que nós vamos ver. E ficou lindo o vídeo. Esses dias bastante trabalho, bastante serviço, mas eu vou fazer questão de ver. Não vi por conta disso. Tem uma dedicatória para vocês dois, não? acho que vocês vão gostar. Nem sabia, Madalena. <risos> Ainda ontem eu tava naquela correria, você mesmo viu, né? Pinto, é para você não né, um ela Falou. Só que nós não vimos o que você que tinha era. Com a tesourinha? <risos> Tinha suporte, olha lá. Chegou a benção da Madalena e já e fez o... colocou o suporte no laço. <risos> Agora a gente vai acrescentar um copo de fubá. Cícero. Vamos lá. Aí a gente vai acrescentar um copo de fubá. Ai, Agora ai. vai finalizar bater bem. Aí é só um de royal. E vai passar. Esse fubá não tem que ser específico não, né? O mimoso, É o mimoso. Fubá. É É que é o mais, o mais escolha, usado, né? Isso. A farinha de trigo, a escolha Tudo do jeito que a pessoa preferir usar é. aí na sua casa O que você tiver, né? É. Estar Desde que o... seja o mimoso, né? Da sua preferência Que o fubá é o mais né? fininho, né? Isso, é. correto Pensa, meu sobrinho Gustavo Bom, A cor tá maravilhosa, né? Ó oh. A cor. Até parece que colocou corante aí dentro Então, né? Puro milho, né? É. Olha que fubá mais lindo o ovo, né? o ovo... É o ovo que deu coloração, não foi? É, o ovo da Angola Ele é bem mais forte Ele é bem vermelhinho mesmo é. Ele é ideal pra fazer bolo O da Angola Olha, que coisa mais linda Fazer que nem quando era criança tá um pouco escondido da mãe comia. <risos> A minha filha pedia pra rapar a bacia Quando ela era criança. Ah, você passou a sua filha <risos> Quanto que eu não fiz isso? Que era o mais gostoso Josué, Josué Saiu o que você precisa? Ah, eu ia falar que precisa fazer um banquinho, baixinho. Assim. Ah, tá. Tem. Aqui Tem a forma. Ali de trás da casa, tá ali? Tá. Tem sim. Você desligar um pouquinho né, depois pra gente colocar o forno pra, da... Só depois que a gente vai colocar o royal, do Cícero. Entendi. Aí dentro não vai mais nada. Vai só o, o pó royal. Agora. Pô, Então. Mas a gente vai estar tá ligando o forno primeiro. O pó royal vai ser depois. Isso. Tá bom já. Não ah. tá não, eu tô dissolvendo ali o açúcar, ó. Pra vai ficar não. um bolo bem bonito. Colocar a, a é bom que eu amolo ele toda vez que eu sair, ó. A Madalena tá fazendo mais um macramezinho, gente. É, bem com um, um fio, um poucos fios que fica mais delicadinho, Ah, você tá saindo boa, né? Tem vários pontos, né? Vários nós, vários, vários o quê? Eu não sei como é chama isso aí. Tem vários nós. Esse é o um nó macramê mesmo. Aí tem o outro, o outro nó do macramê. E tem um nó.. Ó. Tem um nó que chama festonê. Fes... Festonê? Fest. Festonê. É. E tem um outro nó que é um nó meio torcido. É... Não é torcidinho. Eu não sei o nome dele, mas tem um outro nó também. Depois você nos mostra o resultado. O resultado final. Bom, aqui agora já esperando só o forno esquentar, tá bom? uma colher de porro royal bem cheia no final, galera. Uma colher de pó royal bem cheia no final. Deu até um verso. É, aí pra ver. Foi tudo, né? Não fez mal, né? Na verdade é uma colher de sobremesa, certo? Isso. Vamos foi. deixar então como sobremesa. Foi bem farta. Não, é Não sobremesa. Foi bem farta isso aqui, agora a gente mexe Do com... No capricho mesmo, hein? Mexe com leveza, né? Ó, assim, ó. Pra crescer. Olha isso, galera. Que bolo mais lindo. Ele até deu uma descansada, né? Foi bom, né? Foi bom, ó. Olha. Prontinho, agora a gente vai despejar, porque não pode mexer muito. Isso aqui é só pra crescer, né? Ó Vamos virar É que tá pesado, né Cícero? Tá, ele, ele, <risos> ele pesa mesmo É uma Pesou. massa, né? nem é de fubá Ó Agora ele vai ficar uma Camada bem fina Porque você vai botar numa forma mais Larga, né? Sim É isso mesmo que nós queremos quem vai lamber o rapar ah, a bacia? Eu era o primeiro a correr. Sim, tá doido pra rapar isso aí. Ah, a boca tá cheidada, eu tô parecendo aquelas criancinhas quando... Meu Deus! Assim, ó. Olha só, gente, dá uma olhada nisso. Se ficar gostoso tanto quanto tá bonito... Tô mesmo, eu não vou negar não, mãe. <risos> mas por que eu vou negar se eu tô com a cheia d'água? Ele me lembrou o meu tempo de criança. Ó, a Ô gente, fala a verdade, ó. ó fala a verdade, dá, dá vontade ou não dá vontade? Ó, quem, dedo, quem, aí, quem não dá vontade de lamber isso aqui, ó? Hã? Ah, brincadeira. o forno. Agora vamos pro forno. Um desafio, né? Não, isso aí é um desafio. Oh, desafio pra mim, Sim, você não ficou alto, né? Não, mas ficou bom, eu achei que ficou tão bom. É. Sim. Aí, pronto, conseguimos. Vamos deixar lá agora? Tipo, por meia hora, mais ou menos. A gente volta finalizando pra vocês ver como ficou. Uma meia hora, né, Cé? Uhum. Hum? Beleza! Obrigada, galera! Deus. Deus. Madalena continua nos macramê da vida dela aqui, ó. É, tô terminando. Enquanto o bolo um. vai assando, vai fazendo mais um. Vem colocar a orquídea. Opa, ali é o fundo lá. Deixa eu vir pra cá. Tá muito lindo, né, Madalena? Os famares. Eu tava dormindo a barriga pra cima. Ih, você é um cachorro por gato. O vida massa! Ele tava dormindo com a barriga pra cima. Ô vida massa! Fala lá, você uma coisa. Como é que você sabe que eu tô falando com ele, hein? Tá achando que é o Josué. Cadê a garça pra você pegar a garça? Não tem garça Gente, lembra quando o Josué Pediu para ele lá embaixo para espantar a garça Que ele foi lá espantar É esse aqui, ó Mas não tem garça hoje, nego Tem não Será que não tem não, Josué? É, gente, bem que você admira o seu Deca Que tem razão Esse dia, seu Deca mulher falou para mim assim, volta lá na casa do seu deca outra vez, seu Cícero. Por favor, vai lá, grava com ele novamente. Falei, se Deus quiser estarei lá. E a gente vem aqui com o maior prazer do mundo. A sua família é sem igual, né? Eu sei que tem outras famílias abençoadas que Deus tem me colocado a par delas, mas a sua está sendo uma das mais especiais que eu, que eu conheço. Oh, coisa mais linda, olha aí. Ah, é. é verdade mesmo. Ah, é? Ela ela aí, olha aí, ela Coisa mais linda essa planta, Sadeca, ó. Planta mais pequenininha e bonita. Ali tem uma arlinha dessa aqui, ó. Até cair, tá, caindo, tá embaixo. E aqui a gente vai andando e só essas bênçãos aqui, ó. Passarinho que é esse, Sodeca? Sabiá, Sabiana. Mais linda, que coisa, né? Muito bonita, hein, ó. Opa, tem mais uma aqui que eu não tô conhecendo. Ah, essa tá ali, ó. Quem dera que eu conseguisse pegá-lo, viu? se ele não voasse, esperasse um pouquinho. Aqui, gente, ó que lindo. Ele aqui ó, tem outro ali. Deixa eu ver se eu consigo ver. Que ela voou, né? Deixa eu ver. São muito esperto, voaram já. Acho que é essa vaca aqui Que ela é muito bonita Ela é muito bonita Só que tem que tomar cuidado Que esse mata burro Pra mim não acabar caindo nele Oi nega Oi nega bonita que você está pensando na vida aí, Enquanto você olha pra mim Hein, hein nega Olha a outra lá que bonita Olha que bonita! Tudo me olhando. Ah, que chique. A Uber é daquela, que bonita. E o C, hein? E o C? Hum? Galera, olha isso, que surpresa maravilhosa que o meu amigo Cícero trouxe pra nós. Gente, eu tô emocionada, eu confesso que eu já chorei, tá? Porque uma foto tão linda quanto essa, assim, é presente do céu, eu sempre falo, né? Esses dois são presentes lá do céu pra nós, né? Olha que coisa mais linda. Olha, Cícero, muito obrigada, viu? Isso aqui é só Deus pra pagar você, tá? A Tamires nunca teve um álbum tão bonito assim, e hoje a gente vai entregar o álbum pra ela, né? Ah, o Cícero, lá? Aí, ó, tem o Cícero junto, ó, tá vendo que coisa mais linda a nossa família? Ó, galera, tá? Então isso aqui é presente de Deus, eu quero é, agradecer muito, viu? Eu tô muito feliz por Não isso. Não tem que tá... agradecer nada. Tá, Cícero, isso aqui é emocionante, é muito, muito obrigada, Não tem que agradecer viu? nada, viu? Por tudo, e isso aqui vou aguardar com carinho, né? Isso é, é o mínimo coração. que eu posso fazer por vocês. Muito obrigada, então a gente vai colocar no álbum e vai entregar pra ela. a gente grava pra vocês, galera Pra Tamires também E olha aí, eu quero deixar uma coisa é, bem clara, eu poderia nem ter mostrado, mas eu vou mostrar Recentemente a gente montou o forno e ele ficou um pouquinho torto, porque a parede ainda não tá pronta A gente colocou ele só pra estar instalado mesmo E ele deu uma crescida mais no bolo do lado de cá, ó Tá, essas coisas acontecem. É melhor de família. Importante né? sabor que vai ficar é. esse bolo aí. Olha, é fofinho. Está, viu, galera? Se houver algum, vai trincar. Porque bolo é de fubá, ele é fofinho mesmo. Tá? Mas olha isso. importante é estar saboroso, né, Cícero? Lógico. Lógico. Ó, olha. E também não estamos aqui para mostrar a beleza, mas é. gostosura, né? Gostosuras, né? Então, assim. Não adianta ficar ensaiando as coisas. Tem que ser de momento mesmo, assim que é mais bonito. Olha, galera. Tá? Eu dedico esse bolo aqui ao meu sobrinho Gustavo e a vocês, Cícero e Madalena, que tá tomando café com a gente. Agradeço. Cadê Gustavo? Gustavinho? Gustavo? Vem você aqui um minutinho. Tá sendo dedicado a ele ele não tá aqui. É. Vem aqui, Gu. Fazer ela ah, favor. Você pediu bolo de fubá, não foi? Uhum. Aí. Esse é o Gustavo que ganhou Oh, um presente. Ele pediu pra mim bolo de fubá. Eu falei pra ele assim, a sua avó faz melhor do que eu ainda. E aí a Célia falou assim, eu vou te ensinar a fazer bolo de fubá hoje. E realmente ficou muito bom o bolo, ó. Muito Olha, fofinho. Agradece aí, <risos> Obrigada, Você uhum. agradece mais, Eu te amo você. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? <risos> tá? Agora você testa um pedacinho, vai? Opa! Pra ver se ficou bom? Aí você fala, você fala é, bom? É, fica tá bom. Assim, tá uhum. Ficou bom? É aí, aproveita para mandar um abraço para seus amigos lá do colégio. Fala do seu canal de games. Fala, aproveita, fala. Pode é. falar também. Um eu não, eu não <risos> tá com a boca cheia de bolo gostoso assim, vai falar o que? Sai espontâneo, né? Um uhum. Engole vale primeiro. Vamos esperar a língua Vai, Guru, fala alguma coisa. obrigado por estar assistindo esse vídeo. Visita lá meu canal, Gustavo Zan Games é o nome, eu posto um monte de jogos, desde jogos de tiro a, de, a terror e aventura. Se você gosta de tipo de, desse tipo de game, visita lá, Gustavo Zan Games. Não esqueça de se inscrever nesse canal, hein? Eu sou hum. prima do Kaique. Eu sou prima do Kaique. Kaique Oliveira. Kaique Oliveira, né? E ah, do Cícero. E do Cícero e Madalena. É, do Cícero e da Madalena. <risos> e, se, e, e se compartilha esse vídeo, né? Se inscreva nesse canal, deixa muito like aí, galera. Ajuda o canal. Ajuda o canal a subir, galera. Yeah. Tá bom? Um abraço. A gente ama muito vocês, tá? Abraço! Vamos terminar? Juntos, nós dois, né?